Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Vale amigo e entre. E é com muita alegria que eu venho anunciar uma festa muito esperada: teremos a festa de 5 anos do canal e também será o primeiro encontro do canal O Bolseiro. Música Já faz muito tempo que eu quero fazer um encontro do canal e também comemorar algum aniversário do canal presencialmente com vocês. Devido ao período de pandemia, essa comemoração foi prorrogada, mas agora finalmente deu certo. O evento ocorrerá no dia 28 de agosto, será um domingo, das 14 às 17 horas. E será com muito estilo: conseguimos fechar uma casa maravilhosa ou melhor dizendo, uma Toca maravilhosa. Nosso encontro e comemoração serão feitos na Toca Burger, que é um restaurante digno de uma festa hobbit. Confira as imagens do local. A Toca Burger está localizada no centro de Mogi das Cruzes. Para quem vai de carro, o Rodoanel passa bem perto a Mogi. E para quem vai de trem ou metrô, a Toca fica a 1 km da estação de trem Mogi das Cruzes, linha Coral. Para o dia do evento, foi desenvolvido um hambúrguer exclusivo do Bolseiro. Eu nem acredito que eu tenha um hambúrguer exclusivo. E não é porque é meu não, mas foi o mais saboroso que provei. Antes de batermos um martelo no sabor do hambúrguer, eu fui lá provar e aprovei. É muito gostoso. Vamos conferir as imagens do hambúrguer do Bolseiro. O hambúrguer do Bolseiro contém pão de batata com gergelim, smash burger de 80 gramas, queijo mussarela, pano de pork, que é uma carne de porco defumada e desfiada, muito comum no churrasco americano, e coleslaw, que é uma salada de repolho com molho sour cream. Teremos música temática ao vivo, Henrique Cavalcante, o Trovador, tocará alguns temas dos filmes e alguns temas medievais durante o evento. Teremos alguns sorteios durante o evento de itens como alguns livros de Tolkien, produtos da Terra Leste e outros itens fantásticos que estamos confirmando. E também alguns amigos do Bolseiro já confirmaram presença, como o Eric da Toca RJ, Cristina Casagrande, a Haru e muitos outros. Mas nem tudo é perfeito, né? O local comporta poucas pessoas e para podermos reservar o local para o evento, a entrada será garantida por ingresso. E o primeiro lote já se esgotou, pois foi aberto primeiro para os membros do canal. Esse é um dos benefícios de ser membro do canal. Eles já estão sabendo desse evento e muitos outros projetos faz tempo. Então restam apenas 30 ingressos. Comprando o ingresso individual e garantindo a sua vaga, você ganhará um combo do bolseiro, contendo um bolseiro burger, um refrigerante e uma batata individual. Caso você seja vegano, poderá fazer a troca por um lanche vegano, mas tem que avisar antes por e-mail. Uma eco bag do bolseiro será uma edição exclusiva e limitada. Eu gostei demais dessa eco bag, agora está super na moda. Um botão do Gandalf for President será muito bem utilizado nesse ano de eleição. Também marcadores temáticos e por fim concorrerá aos sorteios durante o evento. Só entra na toca com o ingresso comprado anteriormente. Então se você for levar acompanhantes, tem que comprar os ingressos para cada acompanhante. E qual é o valor do ingresso? Apenas R$ 85. Reais. Eu acredito que é um valor até baixo para viver essa experiência fantástica e ter esse encontro. Então corra, compre seu ingresso agora porque já estão acabando. O link é o primeiro da descrição. Mais informações ou dicas sobre como chegar ao local serão enviadas para o e-mail de quem comprou o ingresso. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Esse evento será mais um marco na história do canal. Espero vocês lá.